Fala, cambada! Beleza? Tudo bem com vocês? Meu nome é Salmo Souza. E eu sou Everton Melo. E eu sou Vitor Arnães. Está no ar o meu, o seu, o nosso Podcast Fez. Animes! Cambada, hoje vamos falar sobre o top 5 do mundo de One Piece. Só que iremos excluir alguns personagens. Personagens esses que são apontados. Como Fengoku, Hele e Garp. Tiraremos outros personagens também que já morreram. Já morreram como um lendário espadachim. Oden. E o outro? Ruma. É, ah, pensei que ia esquecer. É. E Huma. Então são pessoas que iremos excluir, pois não estão fazendo parte do do momento atual, que estão na ativa em mundo é. de homens. E dentre eles falecidos também, não iremos falar sobre de Roger e Edward Newgate, Newgate, o Barba Branca. Pronto. Iremos excluir também Drago, afinal de contas, por mais que tenha falado que Drago é um revolucionário e está contra o governo mundial, no momento muito não se foi mostrado sobre ele E não sabemos sobre seus poderes Com muito ele quer dizer nada <risos> Nada foi mostrado Mostrou ele e bateria no smoke assim Muita gente bateria no smoke também Assim como o SOP bateria no smoke Tranquilo Então galera, eles já estão desfazendo de smoke Quem é fã de smoke aí Pode comentar aí Reclamando dos dois, falando mal dos dois Mas vamos que vamos Vitor qual é o seu top 5 do mundo de One Piece, já que tivemos que retirar esses personagens aí? Bom, o top 5 começa no primeiro lugar com Kaido, obviamente. Como já foi dito milhares de vezes, sempre aposte em Kaido no 1x1. Então ele é atualmente o mais forte do, do cenário de One Piece, excluindo os personagens que citamos. Depois vamos em segundo lugar para Big Mom. Afinal, foi ela que lutou contra Kaido durante diversos dias e não não foi declarado um vencedor. Então, agora aqui começamos o terceiro lugar, é que gera polêmica. Para mim, o meu terceiro lugar ficaria com Mihawk. Por que você é tem Mihawk? Porque ele foi um boi, ele foi boi, muito bom por que, que, eu que eu acredito que seja Mihawk? Como já foi dito, Shanks, que é atualmente um Yoko, não é mais considerado páreo como adversário para Mihawk. Ele não quis mais a partir do momento que Mihawk perdeu seu braço. Que Mihawk perdeu seu braço? Que, que Shanks que perdeu, seu, perdeu seu, braço. seu braço. E... Quarto lugar, nós vamos para Shanks. Concluído. Com certeza, afinal, ele ainda é um Yoko, mesmo sem um braço, ele foi capaz de parar a guerra, então ele já mostrou diversas vezes pra gente que ele tem a capacidade de ser um dos mais fortes de One Piece. E agora vamos pro quinto lugar. O quinto lugar poderia ser diversos personagens. Nós temos Ben Beckman, nós temos Baba Negra, nós temos muita gente que poderia estar nesse quinto lugar, mas eu estou apostando em a Kainu, porque a Kainu está sendo visto como um dos principais vilões, apesar de ele estar do lado dos, dos bonzinhos, né? Ele está do lado da lei. <risos> e ele tem a Akuma no Mi com a maior capacidade ofensiva de todo o One Piece que foi mostrado até o momento. Então, eu acredito que até a luta que ele teve. E Marineford, ele não tinha a capacidade de mostrar o total controle da Akuma no Mi dele E que após esse tempo, vai voltar uma Kainu muito mais forte É Positivo Eu vou falar aqui no top 5 dele sobre a Kainu. Você falou da questão do controle E depois de Marineford, ele teve um combate contra a Okiji E eu acredito que ele também evoluiu muito nesse combate E teve um domínio muito, muito maior da Akuma no Mi após isso Com certeza então, Vitor, seu top 5 ficou... Em primeiro lugar, Kaido. segundo lugar, Big Mom. terceiro lugar, Shanks. Por diversos motivos que nós vamos fazer um vídeo depois sobre isso. As várias teorias que tem em torno de Mihawk, que eu tenho muita coisa para falar sobre ele. Em quarto lugar, Shanks. E em quinto lugar, Akainu. Bom. É, ele meteu o top 5 dele, eu acredito que vocês vão polemizar bastante Acredito que ninguém quer cair no... <risos> em quinto lugar Mas vamos partir pro top 5 de Everton E aí, Everton, seu top 5 Rapaz, eu acho que é muito complicado Você falar um top 5 Até porque tem muitos personagens poderosos em One Piece Mas, pra mim Até porque eu é experiência Em primeiro lugar, tá Sonya King Daí as atiradoras Não, Sonya King Não vale Por quê? Ele é uma lenda, não vale então. Tá bom. Em primeiro lugar, God Sober não vale, é outra lenda. Bug, <risos> <risos> Buggy, eu concordo. Bug vai ser o maior ponto twist do Brasil. Vamos lá. lá, vamos vamos lá. É, em primeiro lugar, eu vou concordar com o Vitor. É, no um contra um, sempre aposte em Kaido e já fui mostrado que ele é muito, muito poderoso. Em segundo lugar. Como foi mostrado agora, a questão do haki do rei avançado, combinado com o haki do armamento avançado. E saiu os Kishanks no seu haki do rei. É um dos mais fortes atualmente na diva One um bispo. Eu vejo que o ele fica em segundo lugar. Shanks em segundo lugar. Em terceiro lugar, vou ficar com Big Mom. É, ela é extremamente poderosa. A sua fruta é muito, muito forte. Dando inclusive, outras habilidades quando ela cria os homens. Ela tem de fogo, tem de raio. Tem várias habilidades. Além de só ter sido filha uma vez, que foi quando feriu seus joelhos. Após ah, eu, o retrato quebrado de, de, Car... de mata de camelo. Não, aquele peso de mata de camelo. Isso. Em quarto lugar, é, eu vou ficar com um vilão. Vou dizer, vou dizer que o um vilão é um quarto mais forte. E é barbadeira. Ele tem a Yami Yami no Mi e ele tem a, a parameda dita como a mais forte Que é a Gura Gura no Mi Que era de Barra Branca E como ele tinha um extenso conhecimento sobre a Kuma no Mi Nesses dois anos Que se passou Mais alguns né? Foi Taimis Kiki dois anos Mais algum tempo Isso Ele já dominou a sua Gura Gura no Mi E ele deve estar em um Nível absurdo Com a Yami Yami no Mi e Gura Gura no Mi Sim, sim. Certo? E em quinto lugar foi o que eu tive mais dificuldade de fazer em quinto lugar. Porque tantos personagens que eu acho que só com seu poder poderia ficar lá dessa fruta Como o Marco Fênix. Sim. Certo. Né? Mas em quinto lugar. Ah, mas realmente estou com tanta dificuldade que eu não consigo mais lembrar aqui agora no top 5. Imagine o quão difícil é escolher o quinto lugar dentre tantas criaturas poderosas. Do mundo de um One Piece Difícil você escolher um, porque Todos são fortes e tem uns é. que estão num nível bem parecido E também tem muitos que muito pouca coisa foi mostrada entre eles, né? Ben é. Beckman, Marco, Mihawk São é. personagens que pouco foram mostrados Mas você não pode fugir da raia Não posso não? Não, Pronto. Não o quinto lugar Eu vou ficar com Ben Beckman é, Foi dito que ele é quase topadoroso quanto o Shanks do Rio, E ele é o um personagem com maior QI de um One Piece e como podemos lembrar do combate entre o Soap e o Luffy, em que pede o Luffy ser muito mais poderoso, o Soap, por ser muito inteligente, mesmo ferido, conseguiu dar um bom combate ao Luffy. Ao Luffy Detalhe sim. que é dito que Ben tem a força aproximada de Shanks. É, é nisso que ele está se baseando no Top 5. É Só que quando eu falo que Mihawk... Desconsiderou Shanks como um rival, aí eu tô sendo um fanboy. Nós vamos ver que o fã é lá, tá? Calma, lá, dos, calma meninas, calma, meninas. Isso aí vai ficar pro debate, calma. Pessoal, <risos> se vocês curtiram, nós vamos fazer um debate sobre esse tema aqui, daqui a pouco. Sobre o porquê que nós colocamos esses personagens no top 5, quem... Colocou qual e quem não colocou, e vamos fazer um debate daqui a pouco. Entendeu? É que eu tô querendo ferrar. É só, Olha depois do tá top 5 do xingar. <risos> ah, calma. não me xingue muito, porque eu sol. Então, meu top 5. Meu top 5. Meu top 5, como unanimidade, é Kaido. Não vou falar mais muito sobre eles. Afinal de contas, Kaido já lutou com os bainhas Vermelhas, já lutou com o Big Mom, já deu um sacode de Luffy já várias vezes. Então, meu primeiro lugar é Kaido Segundo lugar é Big Mom Como bem foi retratado por Everton Big Mom só sofreu ferimento uma vez Que foi dito por Capone Bege. Ele informou ao pessoal Que a viu cair de joelhos no chão Após ver o quadro de Madre Carmel quebrado E ele conseguiu notar Que ela estava com os joelhos sangrando Depois disso O terceiro lugar Eu vou de Shanks. Shanks, ele conseguiu parar uma guerra com maestria. Shanks, ele foi até o Gorosei trocar uma ideia. Ele cruzou espadas com barba branca. Agora vou colocar o meu quarto lugar. Em quarto lugar, eu coloco Mihawk. Eu acho o Mihawk que ele vai ser um, um antagonista de Zoro. Por mais que tenha sido dito que Mihawk é, desistiu, perdeu a vontade de ter combates com o Shanks, porque Shanks tinha perdido o braço. Lembramos que muito tempo se passou. Então Shanks, assim como Mihawk deve ter ficado mais forte, eu acredito que Shanks também. E, só que pra mim, como Shanks, ele vai ser o personagem que vai ter uma luta com o Luffy lá na frente. E eu não acho que Zoro e Zoro vai ter a luta com o Mihawk. E eu acho que Zoro ele está num patamar próximo ao de Luffy. Ele não é maior do que Luffy, mais forte do que Luffy. Então eu acho que vai ser aquele Tete a tete ali Luffy contra Shanks Mihawk versus Zoro Beleza? Em quinto lugar eu vou com o Everton Eu queria colar, colocar a Kainu Por mais que ele tenha a fruta mais ofensiva Tendo dita por Kaido Ou tendo dita por Oda Eu acredito que Barba Negra Ele fica vai ficar em quinto lugar no meu top, meu top 5, Barba Negra, porque Barba Negra ele tem a Gura Gura no Mi, que era a frota de barba branca e que para mim ela tinha o poder mais destrutivo do mundo de One Piece em escala. Então, acredito que Barba Negra conseguiu dominar aí a minha mi e nesse time skip, que, nesse time skip que teve, ele já conseguiu dominar agora a Gura Gura no Mi. Por isso eu coloco Barba Negra em quinto lugar, por favor, não me xingue muito. É. Eu gostaria de fazer aqui algumas menções especiais. É, eu vou começar com um, acho que todos concordam, que é Enel. Com certeza. Ele tem a apelação Apelação No Mi. <risos> é, aquela fruta no mi é muito pelona. Tanto que retiraram ele da série. É. Ele pode se mover realmente high, rápido, como raio, diferente de Kizaru. que precisa carregar essa velocidade? Sim. Ele não precisa. É, potencializa o rato da observação foi mostrado que ele escuta a longa distância por causa disso, ele percebe que só falando mal dele, aparece lá em cima sim além de a distância de ataque o cara pode estar lá de boa na ilha vou atacar hoje, Big Moon a pronto, tá correndo nela, pronto, está resolvido entendeu? e o outro? Uma ah, coisa que eu quero fazer é também ter que no preparo Frank, ele pode construir o Pluton se ele construir uma fala de Pluto ele pode dominar o mundo. Olha o vídeo, o card, que é. vamos deixar aí para vocês, que falamos sobre Pluto E deixando claro um também, uma menção honrosa que Sim. não podemos faltar, é Magellan, mais conhecido como Magalhães. É. Ele tem uma fruta extremamente forte, aquela fruta do veneno dele é muito forte. E acredito que ele estaria também aí próximo desse top 5. É. Beleza? Vale, só que a fruta dele é tão forte... Que aqui, o, o Venom Demon é proibido de ser usado vale em caudal. Pronto. Vocês têm mais alguma coisa para falar ou faremos um debate no próximo vídeo? Parte para o debate. Galera, partimos para o debate. Não se esqueça de curtir, de comentar e de compartilhar. Se inscreva no canal e ativa Sim. o sininho. Chama os amigos para não perder os próximos vídeos. E, e manda no grupo da família. É. É. Manda no grupo da família. Porque se assim você pode mandar mensagem de bom dia todo dia, não custa nada mandar o link do nosso canal, galera. Ficamos por aqui. Um abraço. Até a próxima. Fica com Deus.